E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos ligados no novo jogo da Supercell Estamos aqui diretamente da Finlândia em Helsinki Tô com o Gustavo aqui, né Gustavão? Fala Bruno, diretamente aqui da Finlândia, os brasileiros que viemos aqui pra lançar esse novo Maravilhoso. jogo Está chegando em beta, segunda-feira, na verdade já está em beta Já tá para vocês aí, ó pra vocês... Tanto na iOS quanto no Android. A gente vai fazer vídeo ensinando a baixar, ensinando a fazer tudo aqui. Mas primeiro a gente precisa mostrar o jogo. Rush Wars tá aqui embaixo, é maravilhoso. Vocês vão curtir, a gente curtiu demais. Já tá pensando, a gente já tá pensando lá na frente. Estratégia. A, a gente já tá pensando em tudo que vai fazer. Exatamente, porque é um jogo que tem muito potencial. Um jogo que você tanto ataca quanto defende. E também tem todo esse elemento de estratégia, de, de gestão de recursos. De Exatamente. Gestão. Tipo, você tem um limite de tropas, tanto pra defender. Quanto pra atacar, então você tem que usar isso muito bem ao seu favor É isso, então bora pro jogo Vamos mostrar pra eles como tá esse jogo, né Gustavo? Vamos lá, Bruno Vamos lá então, fica ligado com o game Porque tá demais Precisa mudar a câmera ou não? Tá tranquilo? Aê É isso aí já vamos então dar uma olhada como ficou isso daqui, cara. É o seguinte: já estamos aqui dentro do Rush Wars. Um menu bem simples, você tem bem aqui, tranquilo, ó, né? O quartel que você. O laboratório, no caso, que você usa suas tropas. Só pra vocês verem, tem todas as tropas aqui, também tem os feitiços, que no caso são os airdrops. E aí, se você usa eles pra estar tá medicando suas tropas. ou tá quebrando alguma coisa durante. Também. Já tem 43 é, recursos, tropas Cartas, airdrops, sim, pra sim. você usar dentro do jogo, então já vem muito completo. E a gente acredita realmente que, é, cara, tá demais, tá demais Bom, a gente montou algumas coisas aqui pra ter uma ideia de como tá isso daqui Bom, a gente tem algumas tropas que a gente já até montou alguma coisa aqui. Deixa eu ver, acho que era o preview. Não, não, não. Isso aqui é pra gente conhecer as tropas. Sim, também é muito bom pra caso você for começar no jogo e você às vezes não lembra o que uma tropa faz, você usa o seu preview pra justamente pra poder... lembrar, né? Às vezes é tem uma estratégia diferente. Bom, aqui a gente tá no menu. A ideia é que a gente vai fazer um ataque, né, Gustavo? Uhum. Então, a ideia é montar aí o seu. É como se fosse no. Lá ah, no, no sua Flash Boy, montar um deck. o deck, né? Exatamente. Então, a gente fez aqui um, um deckzinho, né? Uma. Montagem de um grupo bacana pra poder uhum. atacar, muito forte. E a gente vai usar novamente pra mostrar pra vocês esse ataque. Ai, Depois a gente muda, faz uma brincadeira. O Gustavo também vai gravar pro canal dele, inclusive o canal tá dele tá descrição. aqui na descrição também. Então... Dá uma passada lá porque a gente tava criando muito conteúdo diretamente da Finlândia pra vocês. É isso, então se liga. Bom, vamos lá então. Vamos atacar, Gustavo, acho vamos que é isso, né? Juntura. A gente escolheu aqui algumas, um algumas tropas, um macacão, tem um tanquezão um básico, um macacão zica e quero a cura, ganhar, né? Hein? Quero vamos quero lá, ganhar, vamos ganhar, lá, hein? vamos ver, então. Já tá aí, ó, já embarcaram no helicóptero, tá demais, mano. Um macaco num helicóptero. Já um encontramos, que será que poderia meu amigo, e aí, mano? Então, uma base completamente diferente. Uma base <risos> totalmente diferente, a gente nunca viu essa daqui, mas vamos lá, vamos tentar, né? Boa sorte. Vamos ver que, é que vai ser, então. Bom, a ideia... A gente vai ter que combater aqui nesse lado, é, né? Esse lado é o mais forte, então... A gente é, vai ter que a, a, focar as aqui, coisas né? Coisas mais tanques e também eu criaria uma estratégia pra você atacar por cima ou com, com um, um soldado, com claro. lançador de canhão, alguma coisa assim. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui nosso... Nosso... É tanquezão, o macacão aqui próximo, né? Porque o macacão é, vai dar uma ajuda também. O legal é que sim, você monta primeiro a sua composição de ataque e depois você vai pro ataque. Claro que você pode colocar as coisas durante o ataque, como o airdrop, mas, de qualquer forma, você tem que montar a composição, você tem um tempo limite pra isso. E o posicionamento das coisas faz muita diferença no sucesso Exatamente. ou na falha. Tentar é botar mesmo. aqui, ó, e a gente vai tentar botar aquele daquele outro lado pra poder fazer o que o Gustavo falou, né? Vamos lá, então, Aqui Vamos começar e vamos pra cima, meu amigo! Bruno, é já, que vai pega drop, já pega o AirDrop. Já pega o AirDrop. E aí, ó, quando você coloca o dedo na tela. Ah, aí, agora sim, agora sim. Peguei até adiantada, você me é, deu tá. melhor. Tá bom. Vai, vai, vai. Dar, vai dar. Vamos vai, lá, pô. vamos ver. Ele vai direto. Nossa, nos já, o macacão, ele já vai chamando atenção lá, né? Aham, uh -huh, Faz foi... aquele tanque base. No... nos vai nos recursos, recursos, né? né? Nos é. recursos. Que é justamente o objetivo. Exatamente, ó. E agora ficou faltando ali uma defesa, a gente tem duas opções de ataque e o dano vai ser dado e a gente vai conseguir. Aê. Gustavo, deu bom! A ah, moleque. Você tem que destruir esses negócios Exatamente, aí. a ideia. E, inclusive, que... uma dica pra vocês, se você consegue destruir todas essas bases que tem a estrela em cima, você acaba não precisando combater a tropa, se, é. não, se, se conseguir, é maravilhoso. Geralmente, só vai estar muito protegido. É, exatamente. Ou, geralmente, as defesas vão estar concentradas muito no lugar pra... Defendendo né? bases, então. E a gente ganha essa. Esse, é como se fosse um, bo, é um box, né? É um baúzinho. Realmente né? um baú, um box que você ganha no final e acaba. Essa é uma caixa rara. Vamos ver o que vai é, ali. vamos ver o que vira ali. Um Tem outro. gold, basicamente, ali, tudo da forma que a gente já conhece, uhum. né? Super Supercell veio o Pitcher. pitcher. É mina. Minas, olha que top shields. Minha. Maravilhoso. Meu Deus, que <risos> que <risos> meu Deus. O arcade é e a bem. bomba. O arcade vem de cima, né? E acaba caindo. Uhum. É como se fosse atacar. É. é... É, ele é tipo uma assim, bola é uma bomba, de fogo, mano. só é, que no exatamente. caso é um, um videogame que cai do céu. Cai do céu destruindo tudo, mano. A gente até pode fazer uma brincadeira e usar ele também pra poder e, utilizar. E ó, você tem aqui algumas coisas para você estar tá upando. No caso, é, você pode é como upar se também. Fosse não o seu centro da vila, mas o é seu centro da A de base, recursos. né? Como, é. como se fosse a base. E aí você acaba desbloqueando as coisas. Você desbloqueia cartas, ó. Você tem o um ouro como seu recurso principal e isso acaba sendo o que vai é, ou... Pro... ajudar na sua progressão. Exatamente, e o que é bacana, o Gustavo até mostrou que tem 40 e tantas possibilidades de cartas ali, você acha mais um monte então já começa com muita possibilidade Sim. e aí cabe a você aí progredindo e desbloqueando tudo isso daí, fica maravilhoso. Bom, vamos ver outro aqui, vamos ver outro ataque? Ah, é uma coisa que eu achei legal, legal pontuar aqui. falei eu... Pra você tá upando o seu HQ pro próximo nível, tem alguns requisitos que você tem que cumprir. Por exemplo, aqui, pra você upar pro nível 4, você tem que ser, pelo menos, nível 6. Então, o que, que acontece? Esse é um dos jogos da Supercell que leva o XP do usuário com, em conta. Coisa que, por exemplo, o Brawl Stars hoje não faz. Pode ser que adote um dia, mas aqui tem esse recurso limitante. Então, você tem que progredir um pouco pra você não sair rushando. Então, Exato. eu acho que o jogo meio que te ajuda a te guiar durante essa progressão. Exatamente. Bom, vamos lá. Então vamos fazer uma outra zoeira aqui. Mas aí eu vou mudar. Eu, eu, eu não vou naquele squad que a gente já montou. Porque aí eu quero é, trazer outras, quer outros nova, caras né? aqui. Então vamos fazer uma zoeira. Pode não dar bom, mas a gente quer pelo menos mostrar pra vocês. Então eu vou botar os caras que a gente não viu ainda. O um Macacão que a gente já pôs. Mano, esse, é um esse aqui gelo. é absurdo. É, ó. Okay. Ah, é o é laser. O, é o laser. Qual é o preview dele? É, aqui é o preview dele. Aqui, ó. Preview. Ah, é aqui, tá. Sim, faz. sim. Ó, dá pra mas gente só, saber. Ele, ele isso chega é muito um bom. Chernobyl no peito e... Meu amigo, ah, olha não, isso! Olha isso, o ataque dele é Você ah, tá louco, meu amigo. Se tiver em tudo em sequência, um atrás é, do outro. E ele tem uma Pega uma de uma vez só. Então você lembra a última base que tinha as defesas muito enfileiradas? Ele é ótimo pra isso. Tem o. O, ele é o bom, Jetpacks? Ele seria muito bom contra spawner. Viu? Exato. E o Jackpacks passa por cima ali, não precisa ter o caminho pra ele atravessar, né? Então, por exemplo, se tiver uma base que não tem uma defesa Ma aérea, exato. você colo consegue colocar o Jetpack jetpacks. e depois você começa o ataque. Tem aqui uma... o Hotshot, que a gente também não utilizou ainda. Cara, o visual tá lindo, né, Gustavo? Uhum. Olha, ele parece muito. Ele tem uma mecânica muito parecida com o da Shelly e com o caçador, caçador. Do Clash Royale. É, eu ia falar isso também. Exato. Esse aqui a gente já viu, né? É o, é o bazooka. É? Tem muito aí o bom. que a gente viu também, o tanque, que é maravilhoso. Tank. Foca nas defesas. Shields a gente não utilizou ainda, né? Olha lá, vamos ver um preview do Shields? Porque a gente também não chegou a ver. Exato. Né? Tem muita coisa pra aprender ainda. A gente quer aprender é. junto com vocês. É o primeiro vídeo ainda, né, é Gustavo? Primeiro. Tem muita coisa pra chegar. Vai depender de vocês querem muitos. Vocês ele tem tá um, um bom escudo. Ele tem um escudo. É tipo como se fosse o Cavaleiro Zardas. das Trevas, É. é também. É. Ele vem com o escudo e aí ataca também. Então ele defende muito. É um acho, bom tanque. Eu acho muito legal que você, a gente consegue fazer referência das mecânicas. Porque Sim. Como as pra vocês entenderem as né empresa, então eles têm um time que Tranquilamente. consegue trabalhar muito. Ó, longe, ele, né? O pitch é muito legal, que ele ataca de longe, né, Gustavo? A gente tava falando e pega em área, né? Tem um Daniel. Bacana, é bacana demais. Ela é forte, tá? Coloca forte. um tanque ela faz estrago. Esse aqui a gente já viu também. Mas, como vocês viram, aí tem muitas opções ainda pra gente descobrir. Aqui, Vamos escolher aqui o arcade. Pra poder uhum. fazer... Aqui tem também algumas outras opções. É, Ataque com Aqui eu ainda tenho que... A gente ainda tem que é, aprender. É que pelo que parece... Parece ser é um, um herói, né? Não parece herói, é isso ah, que eu ia amigo. falar. Ah, ah, meu amigo, meu amigo. Aqui, ó. Olha o dano, vai dando dano ali em... Nossa, Nossa lei de granada que... Ah, é forte, Você viu que hein? explodiu os... Uh, os, os... os TNT ali, né? Uh -huh. Como se fosse TNT. Essa daí é a lei de granada. É, lei de granada. Pô, bom, vamos loyal. fazer a zoeira então? Eu queria vamos muito pôr... esses heróis pra estar tá jogando. Exato, eu vou pôr os que a gente não fez ainda e a gente vai, ó. Vou tá com o pitcher também. Então, vamos lá, Bruno. Não. Eu vou sem esse aqui, mas vou quê? Ah, esse. vai com uma aérea. Com a aérea? Vamos com É, a aérea, eu acho então. que deve então, dar tá bom. Vai. Aqui ó, isso. A aérea civil ocupa dois espaços de tropa, então você acaba meio que limitando seu Exato. ataque. Exato. ligeiro. Que Bom, vamos inteiro. com ele, vamos ver o que vai dar, cara. Não importa se perder ou ganhar, a gente quer mostrar pra vocês aí as opções que vocês têm para é poder jogar. Perder, Olha, já, já é uma base um pouco mais avançada, né? O Bruno, agora a questão, a pergunta que não quer calar. Será que tem? Eu ah, Eu acho que esse aqui ele pega especificamente aéreo. Então, e se a gente colocar Esse aqui acho que não. É, então, acho que não. E se a gente colocar a menininha aqui, as menininha aérea, a gente deixa elas tirarem o tanque Sim. e aí depois a gente avança com o ataque. E os guardas do... podem vir nele. É, vamos, pera aí, vamos, vamos ver se dá se a gente dá para começar o ataque e aí a gente come... depois começa a fazer o ataque aqui depois que essas menininhas destruírem o canhão. Pode ser, vamos, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. É? Vamos tentar. A gente tá aprendendo, né? Os guardas acho que vai ter que vir aqui, hein. Ah, eu acho que, que vai entrar na mira. Entrar na mira dele. Vamos de guarda então pra vai, proteger ela. Vai, vai, vai. Ai, deu, ruim. Oh, deu ruim, mas não, é, é bom já, que a gente aprende. A gente já aprende, atacando em tudo. O que, é que faz isso? Ah, esse daqui é aquele do... Ah, o... ah não, não, eu peguei o diferente, peguei... ele dá uma travada, ele não, é isso? Não, ele atrai as tropas para irem para aquele lugar. Ah, aí você consegue como no invite a gente já viu isso daí. É aquela, aquele sina... um sinalizador que traz as tropas para o lugar que você quer. Você pode uh -huh. direcionar ela para ajudar. Isso é muito bom, bom. A gente perdeu, mas foi bom, pra foi aprender. bom pra aprender. altas referências. O que, que dá pra fazer? Você meio que vai construindo seu ataque do começo pro fim, às vezes você tem uma tropa que acaba sendo. consegue tirar uma defesa sim, sem sim. você ter que sacrificar seu ataque e aí você vai construindo sua estratégia de acordo com o que você vai avançando. Exatamente, muito bom, gostei, cara. E a gente tem então possibilidades diferentes aqui. Eu ia mostrar o arcade, eu acabei clicando no uhum. outro, né? Que é o outro é o que a gente falou, ele acaba é, é pra chamar, ó. É, e é então, é, ah, como se fosse um feitiço de fúria, ó. É, 50% boost e é, tem é uma hora de 3%, é, Duração de 4.5. Ah, na verdade, your unit attack speed no, na verdade é um feitiço de fúria. É, é com é, então, referências pra vocês que já jogaram exatamente. outros jogos antes, realmente. Bom, de vamos montar então agora aqui. Eu não utilizei esse, né? Esse eu não utilizei ainda. Vamos colocar aqui ele, Detective. vamos, eu gostei dos guardas, mano, uhum. e... Eu acho que você tem que ter algum, longa distância. Tem que ter o... Eu acho que um Zuka aqui daria bom, hein? Um Zuka, Zuka. É, e um tanque. O tanque eu é o... um... Agora eu fiquei na dúvida, o macaco ou o tanquezão? esse. Vamos com é... tanquezão, né? E mais uma, mais uma, mais uma. Dá pra por mais uma mais... ainda, é boa? Ah, pega uma vez, uma tiazinha. De longe? Aham. Uhum. Em área, né? Bom, vamos lá então, vamos atacar e vamos ver o que vai dar, quero só ver o que, que vai pegar. Vamos jogar de vez. tiazinha. Vamos que vamos então, <risos> partiu, já chegamos ali na base ah, base diferente, é, hein? Nessa base eu conheço, hein? Essa aqui já a é gente... diferenciada. É, a gente foi nela agora há pouco, não foi? Ó, como montar uma estratégia? Canhãozinho aqui pra pegar ali hum. na frente, a gente coloca. Uma dica que a gente aprendeu, não coloca tudo junto, porque dá merda. É, qualquer jogo, tudo <risos> que... Exatamente. Se você. Tudo que você coloca junto, não morre junto ruim. ao mesmo tempo. Esse aqui pode ficar um pouco mais atrás, né? Ela tem. É. O canhão, como ele demora um pouquinho mais, acho que é o ideal. E aí, eu acho que a gente coloca esses. Uh, a gente coloca, tipo, Os esses guardas, aqui na frente isso. dela, pra tancar ela. Ah, como tem uns dano em área, a gente coloca eles um pouco mais pra frente, o canhãozão aqui. Eu não sei o que isso faz. Mas Esse é aquele caçador. É, o que você que quer fazer com ele? Escolhe. Vamos um pouco mais Pode de longe, porque Beleza. se pegar ele vai dar ruim. Filma bom, da vamos ver. lá, vamos, vamos ver. E agora a gente vai ver o arcade. Finalmente vai cair ah, ali, ele ó. Vai na Vamos o arcade aqui, ó, pra ajudar, né? Pra oh, dar... Oh, <risos> <você viu? risos> Predict. Nossa, defesa de cabana. <risos> Nossa, Nossa, mano. Ô, oh, deu bom, deu... <risos> deu bom, mano. Deu bom, mano. Deu bom, mano. <risos> oh, caraca. Foi muito PT, bom, PT. deu PT, pt, deu pt Vai dar pt, vai dar a gente é, então. acabou utilizando, deu bom no predict, utilizamos bem aí o TNTzão que tava ali na tela. Não, e você ainda fechar. destruiu os bichinhos que saíram Na, do negócio, na queda do, do, é, do arcade. Você acha que só deck de cabana que é chato, defesa de cabana é, é tão chato quanto. É verdade. É isso aí, vocês estão vendo aí em primeira mão, Rush Wars, rapaziada. A gente tá fazendo aí um, um recap, passando por tudo aqui. Gustavo, quer montar uma, uma, uma defesa, uma, um ataque doido aí? Então vamos lá. É... Ah, tem que ter esse aqui, não tem jeito, né? Esse é, tá bom, então. É, eu queria testar o laser, eu, de um jeito legal. Ah, então, vamos tá. Vamos ver. Manda aí. É... Hum, eu gostei desse daqui, eu gostei desse daqui. E acho que dá pra montar uma estratégia legal. Esse aqui, o que que faz? Deixa eu dar uma colinha aqui, né? Sempre bom. Por Preview, vamos ver o que ele faz. Ah, esse é aquele que atravessa. Ah, atravessa. atravessa. Esse, atravessa. o laser é bom pra matar spawner, velho. Sim. É. É, exatamente. Então, véio, destrói tudo. Eu acho que... Aqui e aí, você pegar... vai pegar a cura? Cura, é, pra pegar, pra curar os guardas. Boa. Não, se bem que. Não, tudo bem. vai Vamos lá. Vamos que vamos, vamos, vamos lá, ver o Gustavo vamos lá, aí. Vamos lá, vamos lá. Resolvendo esse ataque, vamos vai ver como é que ele vai. difícil é uma ser. base extremamente difícil. Opa! Não, vai conhecida conhecido. Tá, conhecida. tá. Ah, eu tava pensando, se você jogar arcade em cima do TNT, você explode tudo ali, né? Explode. Em área. É. Bacana também. Peguei arcade? Não, peguei. Não, arcade. pegou Mas tá bom. <risos> Então Vamos lá. Ó, vou botar um, um negocinho desse aqui. Um de. E quer. da hora que você consegue mover, né, galera? Ó, fica é. ligado, ó. Dá pra mover aqui. Você botar alguma coisa errada? É, você já ajusta ter... ali, até, até pra poder ajustar e ter um tempo aí pra poder. Bom, é aquela coisa, funcionar. né? Aí a gente bota um desse Lembrando aqui, que tem um tempo, ó. Tem a preparação ali, ó. 32 segundos pra acabar. eu coloquei o um laser aqui, porque o que vai acontecer? Vai sair um monte de bicho. Desse ele negócio. vai atravessar. E aí, e aí é capaz de pegar até aqui. Ó. Tanto mata o bicho quanto mata o que tá no negócio. Exato. E eu acho que eu vou mais além. Eu vou posicionar ele um pouco mais pra cá, porque pega na diagonal e aí vai cruzar o. Certo, e eu acho que uma das coisas legais desse jogo é isso. Você prevê o movimento da tropa antes dele acontecer para que você tenha um bom resultado. Então, vou botar... Não. Isso aqui aqui. E pra os meus, guardas. Vou os guardinhas aqui, porque, entendeu? O negócio vai atacar o... Você vai pegar pro... pela lateral e tentar caso. pegar por trás ali, né? É, vamos, ver vamos, vamos ver, ver. vamos ver, vamos ver. Usa bem a cura e vamos que vamos. Vamos e lá. E aí, ó, uma dica para você. Você meio que dá um uma paralisada aqui no ataque, aí você consegue tanto ver em câmera lenta a ação acontecer. É, e aí, ó, você consegue você consegue ter mais tomado, tempo para pensar, tomar a de decisão certo, e tal. Exatamente. Aqui, ó. Uma seguradinha por curou. Beleza. Os vai guardinhas estão indo, boa, boa. ó. atacando direto oh, os guardas. Oh, laser, laser, OP. Laser, OP. laser OP. Não toma dano, mano, quase. Se é posicionou bem ele também. Não, mas tem, e olha os guardas agindo direto na. Caraca, os guardas saíram vivos, Não eu vi vi praticamente nada. Você não perdeu nada, só o tanque. Eu perdi o tanque. Que é o que tanque. era básico, tanque né? é o, o tanque, tanque, tanque é para isso. O tanque foi feito pra Caramba! Tá Boa, Gustavo, Nossa. mandou bem demais. Nossa. Olha aí, já tem aí novos metas surgindo. Ó, oh, tá vendo o Gustavo hein? <risos> já veio o Gustavo vai rolar também aqui vai no chat. Vai rolar, vai rolar, vai rolar tier list, vai rolar coisa. Vai fazer bastante coisa aqui, brincadeiras, vai ser bastante coisa legal. Cara, as minas, eu queria liberar também as minas, viu, mano? Que doideira. Faz o Gustaflix. É isso, mano. Deu muito bom, né, Gustavo? Então foi isso aí, né, Gustavo? Oi, top, né, mano? Que top, mano. Ó, agradecer a primeira mão aí a Supercell, Supercell. pelo convite, trazer a gente pra Helsinki, pra Finlândia. Representar aí, o Brasil. Pra gente poder falar mais bonitão lá pra eles.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 Então, Será que vai estar sabendo? Não, sei, Vamos ver. Se não sabendo. sei. Não sei. É, Sempre tava... tem novidade. Fica de olho no canal, ah, porque então é tem isso. muita coisa vindo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.